Adorado o é teu nome Jesus. O tema do sermão desta noite, da mensagem do Senhor, é a unção que faz diferença. Queridos, a... abra a palavra do Senhor no 2 Reis, no capítulo 1, versículo 14. 2 Reis, capítulo 1, versículo 14, vamos ler na versão NVI. Esse texto mostra os passos para alcançar a unção de Deus na sua vida. Preste atenção nos quatro passos que Eliseu fez, nas quatro atitudes que Eliseu fez, para alcançar a unção de Deus na vida dele, veja o que diz a palavra do Senhor, quando o Senhor levantou, levou Elias aos céus de um redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, diga Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel, diga Betel, Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel, e em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois... O Senhor me enviou a Jericó, diga Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. E em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias disse, Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Diga Jordão. Aleluias. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele. É, perdão. Aos é seis. É que está aqui, misturou tudo aqui. Glória a Deus. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos, cinquenta discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando a distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele e bateu nas águas, as águas se dividiram e os dois atravessaram a seco, depois de atravessar Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num um redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-los, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, aonde está agora o Deus, o Senhor Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, aplica esta palavra ao nosso coração nesta noite. O Senhor sabe, ó Deus, o que a igreja precisa ouvir nesta noite. Qual é o recado do Senhor, ó Pai? Obrigado porque o Senhor é o Deus que transforma, é o Deus que ministra, é o Deus que trabalha para aquele que lhe espera. E assim como o Senhor operou na vida de Eliseu, nós esperamos também o Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, prestem atenção nesses quatro lugares onde esta história se situa. Primeiro em Gilgal, depois Betel, depois Jericó, depois Jordão. Esses quatro lugares são proféticos, e eles representam as quatro estações da vida do crente, que precisa avançar para as coisas que estão adiante dele. Eu quero que você compreenda que Eliseu já tinha sido ungido por Elias, quando Elias entrou numa crise muito grande, Elias vai até o Monte Oreb, o Monte do Senhor, e ali o Senhor revela a ele, e dá a ele a autoridade e dá a direção para que ele vá ungir um Jeú, como rei, de, rei da Síria, e depois rei de Israel. E ele também dá a autoridade, dá o amando, para que Elias vá escolher um profeta em seu lugar. Deus diz, vá lá e unja, ou e escolha, leve para você, o Eliseu para você poder ser... É, ensiná-lo, para você discipulá-lo, para você caminhar com ele, e ele vai ser o seu sucessor, imagina Deus dizendo para você, o seu ministério chegou no fim, mas ainda tem coisa para você fazer, e você vai fazer isso, então quando Eliseu recebeu a visita de Elias, a Bíblia diz que Elias estava passando por Eliseu, Eliseu estava ali na, na, na plantação da, do seu pai, no sítio, com doze Doze conjuntos de bois arando aquela terra, né? E ele então, ele jogou, Elias jogou a capa sobre Eliseu, e naquele momento o coração de Eliseu foi transformado. Esse jogar a capa sobre Eliseu é mais ou menos a mesma coisa que ocorre quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A capa ali representa a unção, a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. Naquele momento em que Eliseu foi comissionado pelo Senhor, para chamado ao seu ministério profético, o Senhor através de Elias jogou a capa sobre Eliseu, e aquilo foi o suficiente para mudar o coração de Eliseu, de Eliseu se desapegar das coisas que estavam em volta dele, fazer um ato profético de levantar um altar naquele lugar, na terra, matar aqueles bois, acabar com aquele arado, usar o arado como lenha, e ali ele faz um altar de sacrifício ao Senhor, é o primeiro altar que Eliseu levanta em função do seu chamado. Mas eu quero que você note que até então Eliseu é um cristão, né? é um crente como outro qualquer, ele tem apenas um chamado, ele é apenas uma pessoa que foi ungida pelo Senhor, e no Novo Testamento todos nós fomos ungidos pelo Senhor. No Antigo Testamento a unção era sobre apenas reis e sacerdotes, mas o Novo Testamento, a palavra do Senhor declara que cada um de nós tem a mesma unção. O Novo Testamento diz, segundo a palavra do Senhor, que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 e quando a palavra do Senhor fala proclamar a virtude Só existe uma explicação para a palavra virtude Diga para a pessoa que está ao seu lado Virtude significa Fé em ação então, se você só tiver fé intelectual, isso não é virtude. Virtude é quando a sua fé se manifesta para que as pessoas possam receber a fé do Senhor, para que ela possa operar milagres na vida das pessoas. É isso que representa a unção, é isso que representa o cuidado de Deus. Mas lá no começo da Bíblia, Deus ele tinha um projeto para o povo do seu povo. Lá em Êxodo 16, 19, 6, a palavra do Senhor diz assim, Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, o projeto de Deus não era ungir apenas reis e sacerdotes, mas era ungir todo o povo. Então, na nova aliança, esta é uma realidade presente. Nós todos somos ungidos pelo Senhor. Ou seja, o ato da capa que veio sobre Eliseu, de alguma forma também veio sobre todos nós neste tempo. Todos nós fomos ungidos. Ou seja, todos nós fomos selados com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Agora uma coisa é você ser ungido com a presença do Espírito Santo de Deus. A outra coisa é o Espírito Santo de Deus operar através da sua vida. E isto se chama poder ou seja, a fé acontecer, a fé fluir, não é objeto de crença pessoal, mas é objeto da ação de Deus, de ungir a vida de uma pessoa, para que ela seja empoderada, ela seja operada através do Espírito Santo de Deus, e a partir daí ela possa operar os milagres que Deus pode fazer através da vida dela, amém querido? Entenderam o conceito amados? Por que, que tem, nós temos problemas com essa questão do Espírito Santo? Porque tem igreja que vai dizer assim, não, mas esse negócio do Espírito Santo, esses dons, essa manifestação, isso aí ficou preso lá no passado, isso aí aconteceu em Pentecostes, nunca mais vai se repetir, e isso foi apenas histórico para aquele momento. Mas nós não cremos assim, nós cremos que ainda hoje o Espírito Santo chama, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo transforma e Ele unge para que cada crente em Cristo Jesus possa ser um canal de bênção e possa ver a manifestação do Senhor por onde quer que Ele passar. Portanto, se você quer avançar para as coisas que estão adiante de Deus, é, de você, por Deus, você precisa deste toque maior do Senhor. Você precisa que o Senhor toque na sua vida. E da mesma forma como Eliseu recebeu o mando de Elias, nós também precisamos receber esta unção do Espírito Santo, que é a capacitação. Por quê? Porque o poder nós já temos, e o poder é dado pela graça. O poder não, a presença é dada pela graça Mas o poder é alcançado por obediência aos princípios da palavra de Deus Por isso que nem todo crente é cheio do Espírito Santo Todo crente tem o um Espírito Santo, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo Por quê? Porque vai depender de como ele responde aquilo que Deus propõe Observe que quando Elias pergunta para Eliseu Eliseu, o que é que você quer de mim? É evidente que Eliseu, Elias sabia mas quando pergunta, o, Elias, o Eliseu vai dizer, não, eu quero a porção do teu espírito, eu quero que está sobre a sua vida, eu quero que seja transferido para mim, para que eu possa desfrutar disso que o Senhor tem usado a sua vida, e aí Elias faz uma, uma advertência interessante para Eli, Eliseu, Elias diz, olha, se você me vir, quando eu for levado, e ele não sabia qual seria a hora, talvez Elias soubesse, mas Eliseu não sabia, se você me vir, quando isso acontecer, então você terá o que você pediu. Se não, você não receberá. Ele ia ficar apenas com a presença, mas não ia ter o poder. Então, querido, para você ter o poder do Espírito Santo fluindo na sua vida, há quatro condições importantes que você precisa observar, e você precisa viver, e você precisa desfrutar disso. Por quê? Porque há um princípio fundamental quando se fala sobre unção. A unção que você respeita, é a unção que você atrai para a sua vida. A unção que você respeita, é a unção que você atrai para a sua vida. Tem muito crente nesta igreja, que não me respeita como pastor. Me respeita como homem, como pessoa. Mas ele não ouve nada do que eu falo para ele. Tudo que eu falo para ele, é como se batesse num, numa parede, e voltasse e ele, eu estou pregando e o Espírito Santo ele mostra para mim, e ele está falando assim, isso é besteira, isso é idiotice do pastor, isso é tontice dele. Tem gente aqui que nunca recebe o que Deus fala, nunca recebe o que Deus mostra, o que Deus ministra, e eles continuam fazendo a mesma coisa, mês após mês, do mesmo jeito, com os mesmos erros, as mesmas falhas, porque não recebem. Essas pessoas que não recebem, Deus pode nos usar poderosamente, mas elas nunca vão receber. O Quem está do lado recebe, mas ela não recebe. E ela volta para casa vazia. Ela volta para casa do mesmo jeito, porque ela não recebe. Eu quero que você compreenda uma coisa. Deus usa homens imperfeitos. Deus usa pedras imperfeitas. Você vai ficar discutindo com Deus, por que Ele escolheu a pedra A ou a pedra B? Por que essa pedra toda torta aqui, devia estar aqui ou não? Você vai ficar discutindo com Deus por que, que a pedra torta é torta? Se você precisa oferecer um sacrifício para Deus Você oferece sacrifício apesar da pedra que está ali E a gente precisa aprender que quando a gente rejeita a pessoa A gente está rejeitando o ensino Toda vez que você rejeita o ensino que o seu pastor dá, você está rejeitando a unção que pode ser transferida sobre a sua vida. Você pode estar, você está repreendendo, você está rejeitando tudo aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Eu sei que isso é um pouco complicado. É muito complicado, mas é assim que funciona no mundo espiritual. Quando você vê um pregador muito usado por Deus, e às vezes a gente tem isso, né? A gente que é um pouco mais culto, sabe falar um português bonito, vou dar um exemplo bem prático. A gente sabe falar um português bonito, tem, tem pregador que quando ele abre a boca para falar, parece que dói dentro da gente os erros de português dele, né? Nesse momento, quando a gente tem isso, a gente se fecha. E quando você se fecha para aquilo que o pregador está falando, por causa da forma dele falar, você se fecha para a unção que Deus está transmitindo através daquele ensino para a sua vida. Então, eu, eu sei que é complicado isso. Eu sei que é complicado. Mas isso acontece até na escola. Você sabe por que eu não aprendi matemática? Porque eu odiava a professora de matemática. Meu problema não era com a matemática, era com a professora. Por rejeitar a professora, eu não aprendi a lição. Então, você tem que aprender uma coisa importante. Os homens são passageiros, os homens são falhos, são imperfeitos. Mas eles podem falar através de Deus para a sua vida então nunca feche o coração, nunca coloque uma barreira pessoal, Por quê? Porque a barreira pessoal vai impedir você de receber aquilo que Deus tem para a sua vida, amém queridos? Mas para você experimentar esta unção na sua vida, há quatro passos importantes, primeiro, faça uma aliança com Deus, primeiro deles, faça uma aliança com Deus, Olha que interessante o versículo 1 diz assim, Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseus saíram de Gilgal. A palavra Gilgal significa lugar de aliança com Deus, ou seja, Elias e Eliseu estavam em aliança com Deus. A aliança com Deus é a primeira condição fundamental para você ser um crente ungido. Um crente cheio do Espírito Santo. Um crente que flui do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus trabalha através de aliança. Gilgal foi o primeiro lugar onde o povo de Israel pisou na terra prometida. Representa o lugar do sacrifício da aliança com o Senhor. Lugar onde o Senhor tirou a vergonha de sobre o seu povo. Isso está em Josué capítulo 5, versículo 9. Quando acabou a Páscoa, quando houve toda a passagem, depois de quarenta e poucos anos que o povo estava peregrinando no deserto, eles acamparam em Gilgal, e ali em Gilgal eles plantaram a primeira plantação na terra de Israel, e no dia que eles colheram a primeira colheita da terra, cessou o maná. Nunca mais veio o maná, por quê? Porque eles já estavam na terra prometida E a partir dali eles tinham que trabalhar para comer o fruto da terra No deserto Deus sustentou o maná Na terra prometida você age, você, age, você opera E Deus faz o um milagre em nome de Jesus Veja que acabou o tempo em que dependíamos da misericórdia diária do maná do Senhor Agora cada crente tem uma responsabilidade diante de Deus Agora somos chamados a conquistar a crescer, diga assim: Eu sou chamado a conquistar e crescer, Amém? Por quê? Porque agora nós não estamos mais no deserto, nós não temos mais o Maná diário. O Maná que veio no deserto ficou no deserto, agora na terra prometida, e nós já estamos na terra prometida, por quê? Porque a nossa Canaã celestial não é aqui, mas o reino de Deus já é vindo entre nós, ou seja, nós já vivemos o reino de Deus. Nós já estamos com o pé na glória e nós as temos, somos chamados para sermos reis e sacerdotes a partir do momento em que o Senhor nos converte, para que a gente viva este reinado e este sacerdócio real. Então eu quero que você compreenda que Gilgal é apenas o começo. Deus deseja nos mostrar mais que a vida cristã, sem o fator sobrenatural, não é vida cristã que Ele deseja para cada um de nós. Então Gilgal é apenas o começo. A pergunta é, você está aliançado com Deus? Você está realmente aliançado com Deus? O segundo princípio desta palavra, se renda e se submeta completamente a Deus. Se renda e se submeta completamente a Deus. Veja o versículo 2. E no caminho disse lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse... Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel, o segundo lugar onde eles param para poder fazer uma, uma colocação, uma discussão a respeito daquilo que Deus está fazendo, é em Betel. E o que que significa Betel? Betel significa a casa de Deus, o lugar das grandes decisões. Betel significa a casa de Deus, o lugar das grandes decisões. Você talvez não perceba, mas num culto nesta noite Pode haver uma grande decisão neste lugar Um culto neste ambiente pode haver uma decisão Que vai mudar a história da sua vida Que vai fazer você sair daqui hoje E ser uma pessoa completamente diferente Daqui a 10, 12 anos da sua vida Porque talvez hoje você vai ser proposto a você Uma proposta, uma ideia E você vai poder aceitar aquilo que Deus tem, quer para você Ou você vai rejeitar eu me lembro perfeitamente bem do meu chamado. Eu tinha recebido uma palavra no culto na minha igreja, lá no domingo, o pastor ministrou sobre Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, e o Senhor disse, vai, põe o teu pé, que é onde você colocar o teu pé, eu vou te abençoar. E ali naquele culto eu recebi a direção de que realmente precisava seguir o chamado do Senhor. Naquela mesma semana eu fui num congresso internacional de economistas no Rio de Janeiro, e na quarta-feira eu, eu fui congregar na comunidade cristã da Zona Sul, no Rio de Janeiro. Uma igreja grande, tremenda, uma igreja cumpridona. Mas era um culto de meio de semana, tinha lá umas 15, 20 pessoas. E o pastor começou a pregar. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Vai, põe o teu pé, que onde você colocar o teu pé eu vou te abençoar. Essa era a pergunta que eu tinha feito para o Senhor. Senhor, o Senhor quer que eu vá? O Senhor quer realmente que eu possa me lançar nas Tuas mãos? E o senhor disse, no domingo, e o senhor disse na quarta-feira, vai, põe o teu pé, que é onde se colocar o teu pé, eu vou te abençoar. Na sexta-feira eu fui congregado à igreja de Nova Vida, lá no Catete, que fica perto do palácio do Catete, num subsolo, assim, uma igrejinha pequenininha, do, da largura dessa igreja, mas num subsolo de um prédio. Imagina uma igreja com 1.500 pessoas num subsolo de um prédio, que não tinha sequer janela, a janela era, era de, de luminária na era de, de fantasia, a janela assim, só para dizer que tinha janela, sabe, iluminada por, por dentro, só para não dar claustrofobia caustofobia no povo, acho que era para aquilo, a igreja baixinha, baixinha e compridinha assim, umas 1.500 pessoas cantando. E o pastor que foi pregar naquele dia, que era para pregar, o pastor não foi, e estava lá um irmão da igreja pregando, e esse irmão era também um pastor, e ele era um economista, assim como eu. E aí ele começou a pregar sobre como Deus tirou Noé da arca, ele começou a ministrar e falou assim, olha irmão, se Deus não tivesse jogado o Noé da arca, o Noé estava dentro da arca até hoje, né? E Deus foi falando e foi falando, e num determinado momento, o carioca parou o sermão, e falou assim, rasgado em alto bom som, ó oh, meu irmão, Deus já não falou para você aí que onde você colocar o teu pé, Ele vai te abençoar e Ele vai te honrar? Você está duvidando do quê? Aí eu erguei a mão e falei assim, é comigo mesmo é comigo mesmo Senhor, foi aquele momento que mudou toda a história da minha vida, da minha casa, da minha família, talvez se eu tivesse rejeitado aquela proposta de Deus ali, eu não estivesse aqui hoje, então se você quiser culpar alguém pela minha chamada, culpe esse irmão lá do Rio de Janeiro, né? mas a grande verdade é essa, eu estava ali, eu precisava de uma resposta de Deus, e eu precisava que o Senhor fizesse algo que somente o Senhor podia fazer, mas aquela noite foi decisiva, talvez essa noite seja a noite decisiva na sua vida, talvez a resposta que você vai dar ao Senhor na hora que nós fizermos o apelo, vai ser a resposta mais importante da sua vida até hoje, talvez vai ser a resposta que vai mudar completamente o seu coração, então se renda e se submeta completamente ao Senhor, por quê? Porque você está em Betel, a casa de Deus, o lugar das grandes decisões. Aleluias! Sabe por que Betel é o lugar das grandes decisões? Porque foi em Betel que Abraão ali decidiu viver a vida com Deus. Foi ali que Abraão fez uma aliança. Jacó disse a Deus ali naquele lugar em Betel que ele o serviria. Foi ali que Jacó foi transformado de enganador. De, de príncipe, Jacó entrou na volta em Betel, e quando ele entra ali no vale de Jaboque, ele é transformado de enganador, num príncipe de Deus, foi ali em Betel que Samuel ouviu pela primeira vez a voz do Senhor, mas também foi o lugar onde Saul desobedeceu a Deus, e perdeu tudo, inclusive o reino, Veja que o mesmo lugar não é um lugar bom ou um lugar ruim, é a decisão que você toma Não existe igreja boa e igreja ruim, depende da decisão que você toma quando você está ouvindo a palavra Tem crente que diz, não, mas se fosse a igreja A, se fosse a igreja B, aí seria aquela unção, seria isso Não importa a unção do lugar, o que importa é se você recebe ou não, amém queridos? Portanto escolha hoje a melhor decisão para a sua vida e viva o terceiro princípio desta palavra, enfrente e vença as batalhas da vida, sacrificando o seu ego. Diga comigo, enfrente e vença as batalhas da vida, sacrificando o seu ego. Olha que interessante, versículo 5. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem isso. Eliseu estava decidido no, do seu coração a andar com Elias até o fim do mundo, se fosse necessário, para não se apartar daquilo que Deus tinha. Por que Jericó é um lugar que aparece dessa história? Porque Jericó é o lugar da ação. Jericó é o lugar onde você aprende a agir pela fé. Jericó não é aqui dentro, aqui dentro é Betel. Jericó é dali da rua para fora. É o lugar onde você está para possuir a terra que Deus te dá. É o lugar onde você tem que usar a sua boca com voz profética. Onde você tem que usar a sua vida como louvor e adoração ao Senhor, como um testemunho vivo. Jericó é o lugar das grandes batalhas na vida do cristão Foi ali que Josué derrotou a cidade de Jericó Foi em Jericó que Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites Passou pelo deserto para enfrentar a tentação E quando o crente chega a Jericó Satanás opõe-se a ele Atacando suas finanças, a sua mente, seus familiares e a sua vida pessoal não adianta achar que vida cristã não tem ataques, porque vida cristã tem ataques sim. Pastor, mas e se eu deixar de ser crente, Satanás vai deixar eu de lado? Não, ele te odeia, sendo você crente ou não sendo crente. Por que, que ele te odeia? Porque você é a joia da coroa da criação de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança do Criador, mas você foi. Você recebeu a unção do alto Você recebeu a provisão de Deus na sua vida Por isso Satanás odeia o ser humano E ele quer roubar, matar e destruir o ser humano Qual é a diferença então, pastor, entre ser crente e não ser crente Se Satanás me odeia É porque quando você não é crente, você é um escravo Mas quando você é crente, você recebe a punção, o poder e a autoridade E você pode declarar, vai para trás de mim em nome de Jesus, Satanás você pode declarar com a sua boca o poder e a autoridade do Senhor sobre a sua vida. O que, que você prefere? Apanhar? Só apanhar? Ou você sabe que você também pode bater no diabo? Que você também pode enfrentar, não com as suas armas humanas, mas com o poder e a autoridade do nome de Jesus? O que tem de crente sofrendo na mão do diabo nesses dias é uma brincadeira, é uma festa. O que tem de crente que fica doente, fica morimbundo, fica isso, fica aquilo. Quando tem o poder e a autoridade do Senhor para repreender toda a enfermidade. Que tem autoridade para repreender toda ação de demônios. Que tem autoridade para ver a manifestação do poder de Deus. Ai, estou doente. Ai, estou doente. Claro que pode eventualmente ficar doente. Nós somos humanos. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Uma coisa é você ficar Doente. Outra coisa é você mesmo doente, dizer, por favor, vem aqui, ora pela minha vida, impõe as mãos sobre a minha vida, ora por mim, eu recebo em nome de Jesus e começa a viver uma nova realidade. Nem toda enfermidade é enfermidade física, muitas enfermidades são espirituais, muitas enfermidades são mandadas pelo diabo, porque há legalidade na nossa vida. Mas quando nós nos reposicionamos diante de Deus Nós então clamamos a unção do Senhor E a unção do Senhor quebra todo o julgo, amém queridos? Ela quebra o julgo Eu não sei quantos de vocês perceberam Mas a nossa vigília nesta sexta-feira Foi a vigília mais difícil de todas que nós fizemos Demorou quase que uma hora e pouco para a gente começar a entrar no clima Para começar a sentir a presença do Espírito Santo Estava amarrado o negócio, estava difícil e aí a gente começou a clamar, e eu me lembro que teve, comecei a sentir, eu comecei a sentir, é, é, um, a voz não saía, eu comecei a sentir dor de cabeça, eu comecei a sentir um latejado aqui no meio da cabeça, e eu fui rapidamente do lado da Nice ali, e fui pedir para ela orar pela minha vida. Por quê? Porque ela é uma autoridade sobre a minha vida, ela é minha esposa. E eu orei e pedi para ela orar sobre a minha vida, para que a gente pudesse eliminar qualquer barreira que pudesse acontecer, para a gente poder ver a unção do Senhor fluindo neste lugar. Irmãos, Deus não vem de qualquer jeito, não. Não é ligar na tomada e sair funcionando. Não é assim que funciona. Ou você gasta tempo para clamar ao Senhor, para derramar a sua vida diante do altar do Senhor, ou as coisas não acontecem. Então, querido, nós precisamos aprender que há lugares em que você vai ter que batalhar. Eu sei que tem crente que odeia essa palavra. Mas você tem que lutar. Você está no mundo e você não pode se entregar para aquilo que o inimigo quer fazer contra a sua vida. Olha, mas não adianta fugir. Você tem que enfrentar cada demônio, cada crise com alegria e determinação. Pastor, mas tem demônio também? Pastor, tem demônio também. De vez em quando eles passam dentro do teu quarto. De vez em quando eles entram lá no seu local de trabalho. E você, às vezes, fica como um bobo, né? Ai, ah, está difícil, ah, hoje está complicado. Não está não, irmão, é demônio. Você tem que repreender em nome de Jesus. Há demônios que agem contra a empresa onde você trabalha. Há demônios que agem no lar. Há demônios que agem em qualquer coisa. Você já viu falar do tranca-rua? É um demônio que tranca as ruas. Simplesmente, do nada, engarrafa tudo. Aí você fala assim, mas o que aconteceu? Um acidente? Não, não aconteceu nada. É demônio trancando tudo. Irmãos, demônios fazem coisas terríveis, e a gente não tem noção, e a gente começa a reclamar, e briga com fulano, briga com ciclano, briga com o motorista que está na frente da gente, briga com o outro, e aí os demônios ficam dando risada, ei, conseguimos tirar o crente do sério, olha que benção, né? Mas quando é que o demônio responde a gente? Quando é que ele respeita? É quando a gente entende quem é que está agindo naquela circunstância, e a gente se levanta com a voz profética e diga, sai daí agora em nome de Jesus... Sai daí agora em nome de Jesus E os demônios têm que sair Eles são obrigados a obedecer a voz de alguém que serve ao Senhor Porque sobre a minha vida e sobre a sua vida Não vale encantamento E está o poder e a glória do Senhor Aleluias Vamos parar de ser vítima E vamos ser ator da nossa vida Vamos parar de ser aqueles que apanham de todo mundo, de todos não sabe o que está acontecendo, e vamos começar a usar a ação do Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos capacitou, então em Jericó nós aprendemos isso, que se você quer ser um crente ungido, você tem que parar de ser um crente vítima, e tem que ser um crente que age nas circunstâncias que estão ao seu redor, amém queridos? Glória a Deus, saiba que você nunca estará sozinho, pois o Senhor estará sempre contigo, a vitória está perto, Agora, o que, que você aprende em Jericó? Em Jericó você aprende a sacrificar o seu ego... Muitas batalhas que Deus permite na nossa vida, não é por causa de circunstância, mas é para Deus trabalhar o nosso ego. É para Deus mostrar realmente quem nós somos, aonde nós estamos posicionados, como Deus quer fazer através da nossa vida. Então toda batalha, embora seja circunstancialmente contra principados e potestades, no fundo, no fundo Deus está trabalhando na sua vida em nome de Jesus. Eu quero que você compreenda nesta noite, que guerra e oposição, significa nascimento de grandes milagres, não atrase a sua jornada, amém? Não atrase a sua jornada, se você tem que lutar, não corra da luta, o diabo é como um cachorro, se você correr dele, ele corre atrás de você e fica feroz, se você bater o pé e se posicionar, você consegue alcançar a vitória em nome de Jesus, amém queridos? Quarta e último princípio, abra a sua visão espiritual e contemple coisas sobrenaturais. Abra a sua visão espiritual e contemple coisas sobrenaturais. Versículo 13, depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. E aí Eliseu fez aquilo que ele tinha visto Elias fazer, ele bate na capa, com a capa no rio... E o rio também se abre, porque o poder de Deus já estava operando na vida de Eliseu. Queridos, no Rio Jordão é o lugar da visão espiritual. É o lugar onde Deus nos abre os olhos e você recebe a visão espiritual. Foi no Rio Jordão que João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Por que o Jordão tem essa simbologia? Porque foi ali que ao batizar Jesus, João Batista viu o Espírito Santo sobre, como uma pomba, descendo sobre Jesus. Foi também no Rio Jordão que Jesus iniciou o seu ministério terreno. É um lugar profético. Foi ali que Jesus iniciou o seu ministério. O Jordão é o lugar onde o cristão começa a ver coisas sobrenaturais. E Eliseu fez duas coisas neste processo. Primeiro, ele rasgou as vestes velhas, indicando que se desligava do velho homem e do seu passado. Você não pode viver o novo de Deus enquanto você estiver preso no passado o passado na sua vida passou, mas se você não rasgar as vestes do velho homem, se você não rasgar as vestes do passado, você não pode se revestir das coisas novas de Deus para a sua vida, às vezes até mesmo preconceitos religiosos que nós temos, nós precisamos reaprender diante de Deus, aquilo que Ele quer fazer, para que nós possamos viver este algo novo de Deus para a nossa vida, então Eliseu faz duas coisas, ele rasga as velhas vestes do passado Indicando que se desligava do seu velho homem, indicando que se desligava do seu passado E ele tomou a capa de Elias, o novo que estava caída no chão Irmãos, a capa representa a unção, a unção ministerial de cada pregador, de cada sacerdote Embora nós não usamos uma capa física, mas há um manto sobre a nossa vida, amém queridos? Há um manto de revestimento da unção que Deus nos dá, quando Ele nos chama para o ministério. Deus nunca envia um soldado para a batalha despreparado. Toda vez que Deus envia, nós fazemos através dos homens, nós fazemos a consagração. E quando nós consagramos, nós impomos as mãos no sacerdote, ou naqueles servos que estão ali para ministrar. E eu creio que neste momento, dons, capacitações são transferidas do ministério para a vida daquela pessoa, para que ela possa fluir. Deus não quer que você não flua, Deus quer que você flua, e Ele te capacita para isso. Mas você precisa entender que você tem que deixar as coisas velhas para viver as coisas novas que Deus tem para você. Portanto, eu e você somos chamados a viver pelas promessas e recebê-las por fé. E eu quero que você compreenda que quando aquilo que é novo estiver a caminho, despeça-se do seu passado. E o exemplo disso é um homem chamado Bartimeu, o cego Bartimeu, que ali clamou a Davi, clamou ao Senhor, filho de Davi, e recebeu uma grande mudança na sua vida, e a partir dali ele se transformou numa outra pessoa. Bartimeu recebeu a cura física, mas também recebeu uma grande bênção espiritual. E assim como Bartimeu teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada fisicamente e espiritualmente, o Senhor quer ter um encontro com você nesta noite Para transformar você Para que você seja um homem e uma mulher Capaz de abalar o inferno De se apropriar das promessas do Senhor E de avançar para as coisas que estão adiante de ti Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Agora eu quero que você compreenda um princípio importante Você reparou que lá em Betel Tinha um grupo de, de profetas e que Jericó também tinha um grupo de profetas, e esses profetas sabiam o que ia acontecer, eles disseram, ô Eliseu, você não está sabendo que hoje o Elias vai ser levado? E o Eliseu também sabia, agora a pergunta é, e depois quando a história chega a Jordão, você vai ver que os profetas saíram de Jericó e foram até a margem do Jordão, e viram Elias fazer o milagre de abrir o rio, eles viram, então, os 50 de Betel e os 50 de, de Jericó, sabiam o que ia acontecer. Pergunta para mim, por que, que eles não foram atrás da unção? Será que eles não gostariam de ter também aquilo que Elias tinha? Será que eles não gostariam de ser usados por Deus como Elias era usado por Deus? Provavelmente eles gostariam sim, mas talvez eles tivessem vergonha, Talvez eles dissessem, ah, isso aí não é para mim não, isso aí é só para o Eliseu, né? E eles tentam falar, Eliseu, ó, oh, fica atento aí, porque vai acontecer algo diferente hoje. Eles tentam falar. E o Eliseu está morrendo de medo deles irem atrás. O Eliseu fala, fica quieto, não fala disso não, fica quieto aí, não comenta isso não. Porque Eliseu queria para ele aquilo. Ele valorizava tanta unção que estava sobre Elias, que ele fala, não, eu quero, eu quero e quero, quero dobrado, eu quero mais do que você ainda. Eu quero mais do que Deus te deu E de fato Eli, Eliseu fez o dobro de milagres de Elias Até depois de morto Quando jogaram um soldado Na cova de Eliseu O soldado ressuscitou Veja que coisa terrível Coisa tremenda Este homem feio foi um homem tremendamente usado Mas ele tinha uma decisão no coração Ele queria Deus não opera na vida daquele que não quer Deus respeita a nossa decisão, se você diz não para Deus, Deus diz, beleza, eu vou levantar outro no teu lugar, outro vai fazer aquilo que você tem que fazer, outro vai receber a honra, a recompensa, outro vai receber a glória, porque Deus também dá glória para a gente, amados, não sei se você compreende isso, mas Deus também dá glória para a gente, Deus também nos honra, Deus nos empodera, Deus nos abençoa, então queridos, é uma questão de decisão, e é interessante que quando Deus pediu para... Moisés, compartilhar do seu espírito Com 70 homens, lá no acampamento, lá no começo da história Dois homens ficaram para trás Eles tinham sido arrolados, estavam escolhidos Mas eles por algum motivo não puderam comparecer naquela cerimônia E Deus tirou do espírito de Moisés E repartiu sobre 68 homens E dois homens que estavam arrolados ali Eles tinham dito sim, mas por algum motivo não estavam lá eles estavam em outro lugar do arraial, mas de repente, quando veio a unção de Deus naquele lugar, a Bíblia diz que os 70, os 68 que estavam ali junto com Moisés e os dois que estavam longe também receberam o Espírito Santo de Deus e começaram a profetizar. E a Bíblia diz que Josué saiu correndo para encontrar Moisés e falou: Moisés, tem alguma coisa louca aqui acontecendo, esses dois estão profetizando a revelia. E aí Moisés fala para Josué, Josué, quem dera que todo o povo do Senhor profetizasse. Ou seja, desde o princípio, Deus não escolheu uns em detrimento de outros. Deus escolheu todos. Deus quer que esta igreja seja uma igreja composta de todos, profetas, reis, sacerdotes. Que cada um exerça o seu ministério. Cada um de nós aqui tem dons diferenciados os dons são diferenciados, mas a unção é a mesma, o poder de Deus é o mesmo, e Deus vai fazer coisas tremendas na vida desta igreja, em nome de Jesus, amém.